Agora foi. Foi? Tá aí. Tá legal. Então, o evangelho que Jesus veio trazer é o evangelho do reino de Deus. é é um evangelho que vai trazer a direção, como você colocou. É um evangelho, uma boa notícia que vem para os pobres, para os necessitados, para os acorrentados, para os aprisionados espiritualmente, para os sem liberdade. É um um evangelho que vem trazer salvação. É um evangelho que vem trazer cura, que vem trazer libertação. E agora? Ele é um evangelho que ele é cheio de misericórdia e graça, mas é um evangelho que é cheio de verdade e de juízo também. Então, o evangelho de Deus é a plenitude da mensagem do que o Pai veio trazer. Então, não é o evangelho da salvação. O evangelho da salvação está contido no evangelho do reino. E assim todas as outras coisas que a gente pode pensar. Então existe um governo que rege todas as coisas. Que direciona todas as coisas. E é sobre isso que a gente vai aprender nesses tempos aqui. Tá melhor, Alô? Então eu vou fazer... Glória a Deus. Amém. também relacionamento Relacionamento com Deus. Não, aleluia. Vem trazer um relacionamento com o Pai, com Deus E ele gera um relacionamento com uma nova família Amém? Então legal, a casa está aberta A gente provavelmente vai fazer essa reunião uma vez por semana E essa vez vai ser quinta e provavelmente a partir da semana que vem começa a ser domingo. Mas eu vou informando vocês. Tá? É... Eu tenho. Pode falar. Eu até fiz um material ah, que dá 60 palavras de. Quer dizer, eu peguei ali os quatro evangelhos e, e eu achei 60 palavras de Jesus sobre o reino mas deu para organizar em 40, né? E dessas 40 palavras de reino, esse é o nome do material, né? Que é uma compilação. Tem 10, as 10 primeiras é a identidade do reino, né? E que é o que ele é, né? Assim, só complementando o que já foi falado, é, algumas coisas que me vêm na memória, que Jesus falou, que é o reino de meu pai, né? Como a Miriam falou, é relacionamento, por quê? Porque tem o pai e os filhos, né? E filhas. Então, reino de meu Pai, é um reino que tem portas, então existe um dentro e um fora, é um reino que tem uma mensagem, como o Luiz já falou. Então tem algumas características importantes que Jesus fala da identidade do reino. E a identidade é o valor dele, porque se é do Pai, né? Então, como a Lua falou, direção, relacionamento, sobre todas as coisas, a gente vai aprendendo uma série de características é, que Jesus mostra e, e aos poucos com a ajuda de Deus a gente vai entendendo como que isso é na prática, né? Esse direcionamento, esse governo, essa esse governo que é do Pai. Acho que é importante isso porque senão não fica ah, tem gente que fala muito de uma coisa abstrata, né? como se fosse uma força, né? E Jesus não fala de da força, né ele fala do Pai. Ele é uma é muito importante isso, né? Porque é fácil falar, ah, existe uma força reinando sobre tudo. Não é, né? Jesus dá o nome aos bois, né? Assim, falando português, mas... Né? É Jedi, agora, né? É. Uma força. isso, isso. tem um pouco da onipresença, essa ideia? Onipotência, É Só uma pergunta. Qual a ideia? Ele é da força? É. Porque ele é onipotente e onipresente. Legal. Deus, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele está em todas as coisas, mas as coisas não são Ele. Isso é importante a gente discernir. Porque tem muitas pessoas que adoram as criações de Deus sem conhecer o Criador da criação. E elas ficam só nesse nível da, da, da energia, das coisas, da natureza, do sol, da lua e tal. E eles perdem a essência de quem é muito superior a qualquer coisa criada. que ele quer um relacionamento com os seres humanos. E eu acho que e é esse é o engano que acontece. Que se você pega o histórico das civilizações, eles sempre tinham alguma coisa criada como adoração. O, o Deus Sol, a Deusa Lua. Aí também começaram a criar imagens de escultura. Começaram a adorar coisas feitas. Porque o trabalho, se você tiver que fazer, tem que ser no toco da árvore, é debaixo da árvore, é na encruzilhada dos caminhos, é na base da montanha. E aí as coisas começam a ser... Muito fora do que o Criador é. E muito dentro do que a criação foi. É, entendeu? Então, acho que essa é a diferença. Existe uma força que rege todas as coisas? Existe. Essa força não é do Universo. Essa força não é de uma energia cósmica. Essa força é de uma pessoa. E eu acho que é isso que o André está tentando trazer. É, isso entendeu? É, é de uma pessoa. Ele é um ser. Essa força é o Pai. Essa força foi encarnada no Filho. Então, a energia, se você quiser buscar a energia, não sei o quê, não é uma coisa abstrata. Ela é um ser. Uhum. Ela é uma criação, que é Cristo. Entendeu? Que emana a plenitude da luz, da glória e da, da, da, da perfeição do Pai. Então, a gente, em vez de se perder com a força da onipresência, da onisciência espalhada na criação, a gente vai direto de foco. Uhum. Entendeu? Porque nele se encontram... Guardadas em Cristo toda a plenitude da divindade, da glória do Criador, da luz eterna que emana por toda a Terra e por todo o espaço. Então, se eu estou nele, aí eu consigo entender todas as coisas criadas por Ele na medida com que Ele quiser revelar para nós. E aí a gente, por isso que assim, o mestre. Precisa de um mestre, senão a gente fica perdido no um vento da força e da energia que está espalhada por aí, que aponta um caminho, mas a gente corre o risco de nunca encontrar esse caminho. É a essência, exatamente, dessa força, dessa emanação que a gente percebe. Então, então é interessante a sua pergunta, né? Porque ela dirige exatamente o que eu sempre te falava nos últimos tempos, né? É uma, pessoa. é uma pessoa. Encontre essa pessoa, entenda essa pessoa, busque essa pessoa. Vo... E essa pessoa não está longe, ela está dentro de você. Entendeu? E aí a gente começa a entender. As outras coisas criadas por ele, se assim for, importante. Porque se a gente tiver ele, todas as outras coisas criadas se tornam menos importantes. E não significa que não seja para gente não amar, né? A gente tem que amar. Né, o próximo e tal. Mas o amor flui do conhecimento do amor. Então não tem amor para dar quem não conhece esse amor. Então não sei se. Sim, sim. Vou é Uma as coisa assim pra... Hã? Agora, assim pra complementar: uma palavra que eu compartilhei hoje em Deus 1, fala que o céu, as coisas delas, não merecerão. Mas ele vive de eternidade a eternidade. Né? Então, antes de tudo ser piada, ele já existia. Né? Só para complementar. Então, para a gente anunciar o, o reino, então, por exemplo, quando a gente fala de um reino, algum é, é país que tenha um reino, é, como é que eu quero entender, por exemplo, Certo aqui? Sim. Como é que eu quero entender, por exemplo, o reino da Inglaterra? Se for um reino? A gente vai entender primeiro a pessoa do rei, muitas vezes. Entender a pessoa do Do rei. Conhecer o rei. Entendeu? Então eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem de proposta. Né? Se eu quero entender o reino de Deus, eu quero conhecer o rei do reino. E o rei do reino de Deus instituído? É o Filho pela vontade do Pai. E é esse Filho que a gente veio buscar na presença do Pai. Então, Pai, nós pedimos que o Senhor venha com esse reino, com a Tua presença, com a Tua glória, Pai. Estamos aqui hoje porque o Senhor é que abriu essa porta e, e cremos que é o Senhor que tem lançado as bases de fundamento, de altar na vida de cada um que está presente aqui, daqueles que gostariam de estar e não conseguiram ver. Então eu peço, Pai, que o Senhor venha com o Teu Espírito direcionar, Pai, tudo o que vai acontecer nesse processo, que tem início agora e não sabemos até quando, mas que seja de acordo com a Tua vontade, dentro do Teu reino. Pai, eu ponho nas Suas mãos, Senhor, peço que o Senhor venha um derramar do Teu Espírito e o guiar, da Sua vontade, na Aluá, na Ellen, no Vadão, na Miriam, na mãe do Vadão, no João e na Eliana que não estão aqui. Mas vem, reina, Pai, reina. Revele, Senhor, as Tuas prioridades, a Tua vontade, para que as pessoas tenham a oportunidade de escolher ou não a Ti. Haja luz, Pai Que haja luz Que o Senhor venha guiar Que o Senhor tenha liberdade Nessa casa, nessa reunião Nesse encontro E que, Pai, que cumpra o teu propósito de reino E, Pai, tudo que se levanta Contra os teus propósitos agora Nós, como igreja nos faz, Faremos oposição né? Para que caia E a tua vontade permaneça Pai, então eu oro por todo esse contexto que a gente está vivendo de pandemia, e um, uma casa dentro de um, aparta, um apartamento, num prédio aberto. Eu peço, Pai, que isso não gere problemas, que o Senhor venha a tornar invisíveis as pessoas, para que não, não haja nenhum tipo de perseguição nesse sentido, e que aos poucos o Senhor vá vai dando, vai dando liberdade para nós. Cumprimos o Teu chamado nesse local, Pai em dentro de nós Seja com palavras, seja com louvor Seja com o que for Então vai, Pai, vem o teu reino Vem direcionar Então eu queria trazer Uma palavra Que está no Evangelho de Mateus No capítulo 4 E a gente vê que aqui João Batista está pregando. Tá Mateus 3. E João Batista, ele anunciava o seguinte. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Esse é o anúncio de João Batista. O reino dos céus está chegando. E o que, que a gente tem que fazer? Se arrepender. Se arrepender. O que, que significa se arrepender? Reconhecer as próprias traves, os olhos, a doença, tudo. O que é tem dificuldade de impedir? Então é só reconhecer? Bom, e agir de acordo com a palavra. Exatamente. Então a palavra arrependimento vem de uma raiz de mudança de mente. A gente não, não costuma às vezes usar a palavra noia? Não é? Noia não é alguém que está às vezes fora da sua mente? A metanoia é a mudança da mente. É a mudança de um pensamento para outro. É um processo de guinada. De uma coisa que você acredita ou tem na sua cultura ou algum vício, alguma questão que muda para aquilo que o pai está direcionando individualmente para cada um. Então, o que, que vocês conseguem tirar dessa frase de João Batista? Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Mudar a mente. mente. Isso. Então tem um senso de urgência. Ó, oh, o reino está chegando. Hein? Exatamente. Prepare-se. Mas ao mesmo tempo, se o reino chegar e você não estiver mudando sua mente, você simplesmente ouviu uma mensagem que não fez efeito. E o reino não chega para ver. Agora, se eu entendo o que ele está falando, eu entendo que existe um processo de urgência, de mudança de mentalidade, porque ele está chegando. E dá até medo. E ele vai chegar. E gera temor. Eu e é importante gerar. Exatamente. E como é que a gente fica pronta? Mudando. Só que é interessante. Se eu ouço uma mensagem que eu preciso mudar a minha mentalidade, eu tenho que sair de um lugar... Para chegar no outro. Eu sempre tem que um pensamento para chegar no outro. Eu tenho que sair de uma mentalidade para chegar no outro. E aí, qual que é a dúvida que pinta? Então, vamos supor. Eu tenho a minha mentalidade, o um meu pensamento. Então, chega um doido, vestido de roupa de camelo, que prega no deserto, e come gafanhoto, bebe mel silvestre e fala, arrependa-se dos seus pecados, que o reino de Deus está próximo. Quando ele fala isso, eu até consigo, em, algumas, em alguns pontos, discernir o meu pecado. Mas eu vou mudar minha mente do pecado para onde? Aí, então, a dúvida que surge é... Tá bom, eu, eu vou tirar minha, minha mentalidade nisso e vou colocar qual? Entendeu? Então, eu vou sair de um caminho e ir para outro. Então, mas qual que é esse outro? E aí começa... Esse anúncio de João Batista. E aí ele começa... A pregar todas as palavras que ele começa a pregar. Para os fariseus, para as pessoas, arrepende os seus pecados. <risos> ah, eu sou cobrador de impostos, o que, que eu faço? Para de roubar, copie o valor justo. Você tem dois pratos de comida? Dê um para o outro. Ah, você tem duas túnicas? Usa uma, dê a outra. E aí ele começa a trazer o que, que é essa mentalidade que precisa ser mudada. Para os religiosos que chegam na presença de Jesus, os fariseus, ele fala, raça de víboras, raça de cobras. Quem deu a ideia de vocês de fugir da ilha que se aproxima? Eis que o machado está posto raiz das árvores. E quem não der bom fruto, será cortado e lançado ao fogo. Aí a pergunta surge, então, o que é o bom fruto? Do que ele está falando? Então, são mensagens jogadas para provocarem o nosso coração, você lembra, aí. Eu quero entender o que ele está falando. E por isso que quem ouve e não busca, nunca vai entender. Eu não sei o que, que é a minha mudança de mentalidade, tem que sair da onde, tem que chegar aonde, o que, que é o bom fruto, que raio de reino de Deus é esse, que reino do céu, o que, que é isso? Se eu quero o reino do céu, que reino que eu tenho que sair? eu tenho que sair de um reino para ir para o outro. E aí essas questões elas vão sendo trazidas. Mas essa é a mensagem que João Batista trazia. Só que João Batista ele não apontava para ele mesmo. João Batista era um profeta. Ele veio para preparar o caminho do reino. E ele era seis meses mais velho do que Jesus. E um dia quem veio ser batizado por ele foi o próprio Jesus, batizado nas águas. Só que quem sabe para que. Por que que isso significa? O que, que significa o batismo nas águas? Eu sinto que seja o um reconhecimento do Pai e continuar na direção. É, o que eu entendo é, é um ato profético de limpeza, né? É, e, e um ato de... O mais importante é a sua declaração de fé, né? Porque a água ali é um sinal simbólico, né? Mas a sua fé que você declara... É, o batismo, você, você pede a Deus, Senhor me lava, né? Você tá e você também está assumindo um compromisso. Hein? Tem a, o, o significado de aliança. Né? Você assumiu um compromisso, uma aliança, e um pedido de lavagem, né? de purificação espiritual. Então, então, purificação, lavagem... Purificação e lavagem do que Dos pecados. Ah, então, o batismo é um ato profético... E o ato profético é uma atitude que você faz na Terra como se você anunciasse que você quer mudar daquela vida. Por isso que é profético. E você liga na Terra alguma coisa que você entende espiritualmente que está no céu. Estou tá? tentando simplificar. Não sei se está ajudando. Mas a questão é que é, se é para purificação, se é para limpeza, é de alguma coisa. Então batismo é para perdão de pecados. É, é, na verdade é um selo que você faz anunciando que você está mudando a sua mente. Você está se arrependendo do, do pecado. Mas o que é o pecado? É tudo que sai da vontade do pai. É, é uma coisa muito ampla, mas a base é essa. Né? Porque as pessoas, assim, no senso comum, mas eu não mato, não roubo. Né? E, mas saiu da vontade do pai, né? desagradou o pai, você está desviando. Né? Exatamente. Então é eu... um algum processo de desobediência com o que o pai queria desde o princípio para cada um de nós. Pessoal que está em casa aí quiser fazer algum comentário fica à vontade, tá? É só chamar, que dá para ouvir bem vocês que eu coloquei caixa de som aí. Então, em, em tudo, em todos os processos, em todos os ciclos que virão, desde o mais iniciante até o ciclo mais, sei lá, mais maduro Sempre vai passar por isso. Então, a gente está falando uma coisa trivial, mas sempre vai precisar de um processo de mudança de mentalidade e sair de um para ir para o outro. De uma mente para ir para a outra. Sempre. Sempre. Porque quanto mais luz, mais exposição e mais revela o que eu tenho dentro de mim, oculto ou não. E, e isso vai exigir uma um esforço, sim, um esforço de mudança de mentalidade. Então, esse João Batista, um dia chegou Jesus para ser batizado por ele. Só que, por que eu levantei essa pauta? Porque o, o batismo é para perdão de pecados, para arrependimento. Mas ele não tinha pecado. Né? Mas ele não tinha pecado. E aí? por que ele tinha que ser batizado? Por que, que ele, então, foi batizado? Por quê ele veio... Sim, mas por que, que ele foi batizado na água? O sinal dele que vim, né? Eu estou fazendo para vocês, né? Estou batizando para ele. Ah, claro. Então, como exemplo. o exemplo. Modelo. Sim. Então, por isso que João Batista chega para Jesus e fala Eu preciso ser batizado por você. E você vem até mim para ser batizado? Porque hum. ele entendia o objetivo do batismo. Então, eu estou... Ficando um pouco nesse assunto, só para a gente entender Porque esse João Batista Que veio anunciar, quando Jesus veio Ele fala, você que precisa me batizar Porque eu que sou impuro, você é puro Você não precisa de limpeza E aí Jesus fala, deixa assim por enquanto Para que seja cumprida toda a vontade de Deus Então essa era a vontade de Deus E ele se submeteu ao batismo de João E quando Jesus volta João Batista fala, esse aí é o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Sigam a ele, ouçam a ele então, João Batista não atraía para si mesmo, ele levava para Jesus. E ele ainda falava, eu batizo com água para perdão de pecados, mas Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Sigam aí. Tá? Então, tudo isso tem a ver com o processo da mensagem do reino. Aí João Batista é preso, depois João Batista tem sua cabeça decapitada cortam a cabeça de João Batista. Quando Jesus fica sabendo disso, ele volta do deserto que o Espírito Santo tinha guiado ele. E ele vai para Galileia Galiléia. E ele começa a pregar. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Então Jesus, ele mantém a mensagem que era de João Batista. Porque essa mensagem não era de João. Essa mensagem era do Pai. E Jesus não falava nada de si mesmo. Ele só falava aquilo que o Pai... Guiava ele a falar. Então essa é uma mensagem que o Pai Eterno Criador, a força plena, estava trazendo para a humanidade. Tem um, reino, um governo que está chegando. Esse governo que está chegando não é o governo do Brasil, não é o governo do Bolsonaro nem do Trump, não é o governo da invasão da, do Congresso Nacional lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Não é o um governo de direita, não é o um governo de esquerda. Não é a política dessa terra. É um governo que rege todas as coisas e ele virá com um cetro de ferro para anunciar juízo sobre muitas coisas. Mas também anunciar libertação para aqueles que estavam esperando esse mundo. Então, essa é a mensagem de Jesus. Alguém quer fazer algum comentário aqui? Eu acho que eu quero isso. Manda um abraço. eu vou aproveitar a deixa aí da, do governo desse, desse mundo que é para uma coisa que estava aqui para compartilhar, né? Às vezes a gente ouve o político falando, né? No meu governo é assim, não é isso? Sim. E é assim, aí a gente está falando do governo de Deus, né? Então, no governo de Deus é assim. É por isso que a, a gente muda a mente porque o reino dele está perto, porque o governo dele está perto. Porque aí, para adequar o nosso jeito de pensar ao modo como ele governa. Porque com isso ele vai ser meu rei, ele vai me governar, né? E é super interessante que você até citou aí, né, nos, em todos os ciclos, né, do, do mais inicial ao mais maduro, né? E isso continua valendo. Essa mudança está sempre rolando porque é, sempre tem mais da gente é, pensar e agir como Deus, ver as coisas como Ele vê, e menos da gente no, no nosso próprio governo, né? E isso é super interessante, porque é, é aproveitando o que o Vador comentou, né, de um do pecado ser aquilo que você faz fora do que Deus quer, é esse tipo de desvio, né? Então, é, o pecado não é, tipo assim, uma, uma lista de coisas proibidas, né? É, que nem foi comentado, às vezes, no pensamento corriqueiro assim, normal, né? É aquela coisa, ah, é não um mato, um, um não robo, não sei o quê, né? Aí, às vezes, depois você vai com o pensamento mais dentro é, de algo mais religioso, aí tem uma lista, ah, isso aqui está escrito que é pecado, aquilo não, tá... Mas, no fundo, é, o, o, se o pecado é o desvio, né, o alinhamento ao governo de Deus é um é acerto. Né? É por isso que a gente vai mudando a mente para ir se adequando a isso, né, isso. cada vez mais. Né? Por isso que essa mensagem que está que sendo colocada agora, ela é fundamental, né? Porque, como foi dito, a boa notícia de Jesus é o reino de Deus. e Ele fala o mundo de mentalidade do reino da tá perto. Então é algo que a gente, cada um de nós, para carregar, assim, daqui em diante, daqui até o fim, assim, né? E, e ter, ter essa mensagem de Jesus viva em nós, né? que ele já mandou o João falando a mesma coisa antes para preparar, aí ele vem e fala isso, né? E, e tantas vezes, né, que o Vadão até citou aí no começo que ele listou, porque é um assunto que Jesus estava todo o tempo falando, né. Aí ele vai, morre, ressuscita e continua falando disso. Então é para colocar esse comentário comigo. Bala. E, e isso é muito interessante, né, porque João Batista ele fala, esse é o Cordeiro de Deus, sigam a ele, ouçam a ele. E quando as pessoas saem de João, vão para Jesus, ele fala a mesma coisa que João. O quê? Arrependa-se, porque o reino está próximo. Testificando que a mensagem de João não vinha de João. E que ele era um profeta. E ele anunciava o reino do Pai. O reino dos céus. Então, isso é uma coisa para a gente perceber. Por quê? Quem que começou a anunciar a reino? João. Tudo bem que Deus sempre reinou. Mas... Mas quem que eu tenho que seguir? Jesus. Quem está anunciando o reino hoje? Nós. Mas quem que a gente tem que seguir? Jesus. Ou seja, é possível que um homem ou uma mulher possam ser usados por Deus para trazer uma mensagem que o Pai quer trazer na Terra? É possível. Significa que toda mensagem que vem de homem e mulher vem de Deus? Não. Mas eu preciso considerar que pode ter. Mas quem que eu tenho que seguir? Ah, Jesus. Eu estou falando coisas que são Óbvias Mas é importante colocar Para que a gente não, não se engane Com Seguidores de homens né? uhum. Líderes dessa terra E a gente sempre entende Porque João Batista tinha discípulos Tinha pessoas que seguiam João Batista E João falava Vai ouvir a ele Sigam a ele Mas ainda assim, mesmo preso João Batista tiveram tem pessoas que foram ajudar ele na prisão e ele teve um momento que ele teve dúvidas. Mas aquelas pessoas foram os primeiros, algumas das pessoas que seguiam João Batista foram um dos primeiros discípulos de Jesus. Então só fazendo esse paralelo. Mas o Didi levantou um apetite interessante, né? Que Jesus ele morre, ressuscita e continua falando sobre isso. E, e é um texto também que eu queria trazer que está em Atos capítulo 1. Versículo 1, e, e eu, só vou, eu só vou ler porque é um relato histórico de uma pessoa que realmente fez um estudo bibliográfico ali sobre o que tinha acontecido, né? tudo do, dos fatos. Né? Ele escreve para uma pessoa e ele fala: Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos através do Espírito Santo, ele deu aos apóstolos, está falando de Jesus, né? Que ele tinha escolhido, ele subiu às alturas. E aos discípulos, depois de ter sofrido, ele ressuscitou e se apresentou vivo. Com muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. E apareceu por 40 dias na terra. Durante 40 dias. Então, Jesus ele morre, ele ressuscita e não vai para o céu direto. Ele ainda fica na terra. Por 40 dias. Falando sobre. O reino de Deus. Então, quer dizer, ele inicia o seu ministério falando do reino de Deus. Testemunhando a palavra que João Batista tinha. Ele prega várias coisas, quando ele envia, ele envia 12 apóstolos no momento. Ele fala, anunciem o reino de Deus. Expulsem demônios, curem enfermos. Ele fala várias coisas, mas anunciem o reino de Deus, de cidade em cidade. Depois ele envia 70 pessoas, 70 discípulos. Ele fala, anunciem o reino de Deus. Uhum. Depois ele fica um ciclo de mensagens só falando do reino de Deus. O reino de Deus é como uma semente. O reino de Deus é como uma parte de fermento misturado em três partes de massa. De farinha. O reino de Deus é como uma rede lançada no mar. O reino de Deus é como o um joio trigo. O reino de Deus é como... E aí ele começa a falar várias mensagens sobre o reino de Deus. Porque, o que será que ele queria mostrar? Ele queria mostrar revelar o reino de Deus. E o reino de Deus não é como o reino dessa terra. Então, é isso que Jesus veio anunciar. E ele ficou por 40 dias na terra ensinando sobre o reino de Deus. E ele tinha falado, não saiam de Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. Tá? Então, é isso que eu queria trazer para nós. Qual que é o objetivo dessas reuniões aqui? É aprender sobre o reino de Deus. Tá? E quem que é o rei desse reino? É Jesus, que foi enviado pro pai, pelo pai para fazer isso. E eu vou trazer uma figura para nós. Tá? Nessa terra, quando a gente quer construir a nossa casa a gente começa lançando alicerces, fundamentos e a gente geralmente as, as construções elas buscam lá na profundidade uma rocha firme para que possa colocar as colunas para lançar a edificação, né, lançar o fundamento para depois começar a a ah, uma casinha, quem fez que as crianças para depois começar a Meu construir... Só a sua casinha ali, para você. Então, primeiro lança o fundamento, depois começa a construção da casa. E muitas vezes o fundamento demora mais do que a construção da própria casa. Muito obrigado. Quem tem muita pressa de construir, acaba construindo sem fundamento firme. Aí depois do fundamento lançado, vem as, né, os blocos, os tijolos, porta, telhado. Mas uma casa não é feita simplesmente pela casa. Depois que ela é feita, existe a habitação na casa. Só que nós somos casas. Você é uma casa. E na realidade espiritual da gente, antes da gente começar a lançar os fundamentos dessa casa, a gente precisa decidir para que, que essa casa vai ser construída. Quem que vai habitar nessa casa? Sou eu? É a minha vontade? É o meu reino? Ou é aquele que eu estou construído para que ele habite em mim? Então, para que isso aconteça, na realidade da casa espiritual, antes de lançar o fundamento, existe um altar que precisa ser restaurado. O altar é um lugar de sacrifício. É um lugar de morte. E é sobre isso que a gente vai conversar na nossa próxima reunião, Fundamentado na palavra de Jesus. Queria abrir para, se alguém quiser conversar, falar alguma coisa. Se não, eu vou fechar com mais um texto. Eu tive só um momento em casa caso, eu falei com os pais, partilhei com eles uma sensação que eu tenho, né? de que nós hoje estamos vivos, porque Jesus ressuscitou, né? Jesus veio à terra para trazer a palavra. Meus pais não entenderam isso, né? Eles falaram que não, que a gente continuaria vivo se eu não tivesse vindo. Só que eu tenho uma, uma, uma, uma crença: que a gente só está vivo hoje para poder conhecer Jesus. É isso, assim. A gente tem que se redimir dos pecados, desse perdão tão profundo que nos caras, espada? de Essa casa é o E eu faço. Só estou trazendo para Não, glória a Deus. Por favor. Sabe? É, não sei se alguém está falando, ainda não posso falar? Pode falar. É, só para compartilhar um, um exemplo interessante, a gente falou mais cedo a respeito da a questão da força e, e, e na verdade, do, do Criador que fez tudo isso, né? E aí, isso parece pela palatina para os discípulos ficarem em Jerusalém até serem revestidos de poder do alto, né? que Isso quando a gente leu em Atos 1, ali agora há pouco. Aí você citou isso daí. E é interessante que Jesus, quando fala isso, de serem revestidos de poder ou de força do alto, que é a mesma palavra no original, ele, olha só, que antes de falar isso, ele fala o seguinte, né? É, eu envio sobre vocês a promessa de meu pai. E aí ele fala, fiquem na cidade até serem revestidos da força do alto. E por, por que, que eu estou colocando como um exemplo interessante? Porque ele mostra justamente isso. né Quem está movendo tudo é o Pai. É a promessa do Pai. né E aí o Pai enviaria essa força para que os discípulos testemunhassem Jesus. Então é, é o Pai governando e aí ele, ele usa a força como o um meio para que os discípulos possam testemunhar de Jesus, que é o rei que o Pai enviou. né Então assim... É, quando a gente vê a, a força, ou essa força, a gente está vendo simplesmente o um meio que o pai usou, que é aquele sim que vive e, e de fato morre todas as coisas, está fazendo. É o meio que ele está usando, então ponto é chegar lá dele, né? A força é só, assim, enquanto a gente está vendo ela em si, a gente está só vendo um meio ali, um mecanismo, né? É, e aí agora é muito interessante se a gente por um lado é, ao enxergá-la isso para o pai que é que é que gera que é o dono dela, né? e também outra coisa quando é o fato dela estar ali como foram discípulos ser para nós um meio da gente testemunhar esse que vive. então para os dois lados ela aponta para para aquele que vive e governa tudo, né? para o pai que está movendo tudo e a força sendo usada para testemunhar Jesus, que é o Pai de Deus. Só para colocar esse exemplo, que foi, achei interessante do que a gente estava falando um pouco antes. Amém. Acho que em cima, assim, do que foi falado, uma pergunta, vou jogar uma pergunta aí. É, tem a, foi falado do batismo de fogo, né, que ele batizará. e no sentido que o assim, ser testemunho precisa ser nascido do reino. No caso de João 3, eu acho que é bom pensar nessa ideia, porque não é, seria só para ver o reino de Deus, precisa ser nascido, né? Vocês entenderam o que ela falou? Né? E aí eu vou ser testemunha, porque como você testemunha, você não deixa o reino. E é isso que o o Didi trouxe, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente se torna testemunha. E Testemunha é aquele que vai testificar a partir dele. A palavra testemunha no original é mártir. É interessante, né? Porque o fato de ser testemunha, ela pode gerar a gente... Né? Apesar de ser uma palavra normal para eles na ocasião, para nós tem outro significado. E mártir é aquele que, que morre por alguma causa. né? Se a gente for ver, é martirizado. Né? E muitas vezes é um chamado daqueles que seguem a Jesus. Mas isso já é um outro assunto Mas isso que a Miriam colocou É ninguém pode entrar no reino Se não nascer da água E do Espírito Se a água tem a ver com um ato profético Uma imersão E existe um batismo de espírito Que não depende dos homens Que é Cristo que faz E se de fato eu quero o reino de Deus E ele está próximo e se Jesus ele foi batizado, como você comentou, para dar o exemplo, para ser modelo, né? o que cabe a cada um de nós? Isso é uma decisão individual. Ninguém vai falar que chegou o um momento ou que não chegou o um momento. É a pessoa que decide. Está entendendo? E você não tem que ter um processo de ensino para você se sentir preparada para... Não, você tem que entender o que tem que fazer. Isso é você com Deus, entendeu? E, e a partir do momento que decide, o resto a gente vê onde vai ser, como vai ser, onde tem água e já era, entendeu? E a gente não faz isso para obedecer uma ordem religiosa, um sistema. Não, a gente faz isso para obedecer quem tá falando, e essa é a última mensagem que eu queria trazer. Jesus, depois que ele morreu e, e ficou esses 40 dias, no último dia. Ele subiu de uma montanha levou seus discípulos. E, e ele fala, eu recebi do Pai toda a autoridade, no céu e na terra. Então, indo, ele fala para as pessoas irem, à medida que eles fossem indo, eles batizassem, ou eles fizessem discípulos, ou discipulassem as nações, ensinassem. O que é fazer um, um discipular? É gerar aprendizes dele. Se eu faço um discípulo, eu acabo fazendo pela minha própria força. Mas não é isso que Jesus está falando. É você simplesmente anunciar o reino, anunciar o evangelho. E os discípulos vão sendo feitos, estando a gente dormindo ou acordado. De noite ou de dia, eles vão sendo gerados pelo Pai. E ele fala, indo, discipulando, batizando, e ensinando a obedecer tudo que eu ensinei. É, e ele fala, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A palavra batismo significa emergir, afundar, mergulhar. tá Então, isso é uma ordem de Jesus. E o que a gente está fazendo aqui é cumprir esse envio de Cristo. Que é o que Abrindo... Né, a casa, permitindo, dando esse acesso para discipular, batizar e ensinar. E esse é esse o nosso propósito. Tá? Então, se alguém entender a segunda palavra lá que a Claudete tinha dado, inclusive lá no monte, né, de, de ter esse testemunho vivo, pode fazer, apesar de que lá também já foi uma. Uma imersão na nuvem ali daquele dia lá, né? e na água tá tal, chovendo também. Mas isso é, é um sinal que a gente faz para Deus. E ao mesmo tempo, os irmãos podem testificar de algo que está acontecendo. Beleza? Fechou então? mas alguém quer falar alguma coisa? É, se eu puder só comentar o que, o que a Miriam colocou ali, aproveitar que acho que é um ponto bem interessante, né, dessa conversa de Jesus lá rapidinho ele, ele fala sobre nascer da água do Espírito né, e, e logo antes ele está falando isso nascer de novo né? ser gerado de novo ou nascer do alto né? então como a gente está falando de um reino dos céus né? porque você vê Jesus falando tantas vezes, né? reino de Deus muitas vezes é reino dos céus e como sinônimos, né? Então se a gente está falando de um reino que é do céu, então para ver ele você nasce do alto. Acho que é essa ideia e é super importante, né? então é ser feito de novo mesmo, é gerar de novo, sabe? Provavelmente vocês já ouviram, né? Assim como eu aquela frase assim, ah, esse aí só nasce de novo, né? E normalmente ela significa tipo, ah, não tem jeito, né? Mas ela fala disso, é justamente o contrário. Ele também fala que é só nascendo de novo para ver o reino. Mas é justamente o que ele vem fazer. Então é, é, é exatamente isso. É, é para gerar de novo. E, e aí você uh, vê as coisas do alto por, por ser gerado por, por aquele que está nos céus, pelo que vem do alto. Aleluia. É interessante pensar que você nasce de novo, né? nem Jesus falou, que nasce da carne é carne, né? Da barriga da mãe e agora é da barriga do espírito, né? Enfim, do processo do espírito, né? É, e você, dá para conectar assim que você vai nascer de novo, ser gerado e, e você tem que ser como uma criança. Né? É, Jesus falou isso. É outra, outra condição para entrar no reino é se tornar como uma criança, né? Ter um, a humildade e outras características da criança, né, espiritualmente falando. Então, né, eu acho que já fica bem organizado isso, na, pra juntar uma coisa com a outra, porque você tem que nascer, você tem que ser como criança, né? Para é, As coisas estão conectadas, a essa transformação e de você ser humilde, simples e confiar no pai, né? Como uma criança e. É, enfim, acho que a simplicidade, né? Criança não é complicada, né? Ela é despida de complicação, enfim. ela nem sabe das coisas, mas ela tem umas noções bem rápidas. né? De, uhum. Ele é meu pai, confio nele, e é despida de algumas coisas que os adultos vão né? E Jesus falou, seja como criança, nasça de novo, isso é requisito para a entrada, não fique fora. isso é, Imagino que vai ser conversado nas próximas reuniões, mas o dentro e fora do reino. E João Batista já falou, né? Jesus também. Você tem que entrar. É uma noção muito importante, né? É, e Jesus falou que a maioria fica fora, né? Você tem que se esforçar para ficar dentro, para entrar e permanecer dele, né? Mas eu acho que isso é para outro capítulo nessa né, conversa. Eu acho que em princípio a gente vai deixar por aqui. Eu vou encerrar a chamada da videoconferência. Também vou parar de gravar aqui. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu aí. Abraço valeu. todo mundo. Valeu.